Nos dias atuais, a maioria dos cristãos vão à igreja ou em outro evento gospel similar para ouvirem a palavra por meio de um homem de Deus. O lamentável é que muitos são enganados por não terem um discernimento espiritual, por não saber que o célebre religioso na verdade não passa de um falso profeta. O pastor Aldo Nascimento, intitulado ex-bruxo da Rede Globo, é um desses que andava o Brasil dando seu testemunho sobre sua conversão ao cristianismo e o abandono da sua vida de bruxaria. Mas, como a mentira tem pernas curtas, logo a verdade apareceu e confirmou o que a Bíblia diz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. E se você é um daqueles que concorda com essas palavras de Jesus e quer estar bem informado sobre tudo o que aconteceu com o esbruxo alto-nascimento, então analise todas as verdades que vamos apresentar. No dia 24 de janeiro de 2021, o Instagram Goianinha Notícias noticiou a morte do ex-bruxo Aldo Nascimento. A repercussão foi apenas na região que ele morava, que um tal de carioca havia sido executado em um bar. Pensando no sumiço ou possibilidade da morte do pastor Aldo Nascimento, evangélicos começaram a buscar informações. E o primeiro a conseguir informações sobre o sumiço do pastor foi o Alex, que entrou em contato com Vera Barbalho, uma mulher que dizia ser a tia do ex-bruxo. E através do contato, Vera atenciosamente o respondeu. E Alex relata a resposta da tia do Aldo Nascimento. Ela diz, boa noite, Alex, tudo bem? Você quer saber informações sobre o Aldo? Eu respondo aqui, boa noite. Aqui ela diz que é tia do Aldo Nascimento, do pastor Aldo Nascimento. E aqui ela responde, então, mataram ele no Rio Grande do Norte, na cidade chamada Goiania. Lá, ela dizer que lá em Goiania, ele era conhecido como Carioca. Aqui eu falo, nossa misericórdia, mas ninguém sabe o motivo, já procurei no Google e não encontrei nada. E aqui ela responde, ninguém sabe o motivo, mataram em um bar, quer ver foto dele morto? Aqui eu respondo sim, tem fotos aí, ela fala que eu vou ver com a minha mãe. Aí aqui eu pergunto, mataram em um bar? Mas ele ainda estava servindo a Deus? Ela responde acerca das fotos. Eu tinha, mas acabei apagando. Ela responde a minha pergunta. Não estava servindo a Deus há muitos anos. Aquela confessa que o pastor Aldo Nascimento não estava servindo a Deus há muito tempo. E em áudio, Vera Barbalho relata confirmando que Aldo Nascimento morreu. Oi, boa tarde. Então, é, até no um dia que foi acontecido, né, mandaram essa foto para a gente aí. Só que a gente não acreditou também que ele está diferente, né? Mas o corpo foi reconhecido né, pela nossa família que mora lá. E realmente foi ele mesmo. Aí eu tinha bastante foto aqui do interno dele. A tá Lembrando, a gente apagou tudo. Conforme ouvimos, a tia do Aldo Nascimento esclarecendo que ele de fato morreu e que o um corpo foi reconhecido pela família. Eu percebi que o meu destino era morrer. Tivemos acesso ao documento de cartório do município de Ribeirão, estado do Pernambuco, sobre o nascimento do pastor Aldo e, só fazendo uma correção, de acordo com o documento. Ele nasceu em 13 de maio de 1976, filho de Elza Silva do Nascimento. E corrigimos que Aldo Nascimento faleceu aos 45 anos de idade, e não 53 como divulgado. O que aconteceu é que usamos seu ano de nascimento fake, conforme ele diz em seu testemunho de 2008. Quando eu vou pregar nas igrejas que os pastores anuncia, vai dar o pastor Aldo, um ex-pai de santo, as pessoas sempre estão esperando uma pessoa bem mais velha. Quando eles me veem, se surpreende. Mas eu não sou tão novinho quanto parento, não, irmão. No dia 13 de dezembro, eu completei 39 anos. Conforme ouvimos, ele diz ter 39 anos e que faz aniversário no dia 13 de dezembro. O que não entendemos é o porquê ele mentia sua idade. Por que em seu testemunho ele diz ter 39 anos? Mas de acordo com esse documento, em 2008, ele tinha 32 anos. E no Facebook de Simone Silva, prima do Aldo, uma usuária de nome Vera Lúcia pergunta de quem ele era filho. E a resposta de Simone Silva é, filha da tia Elsa e mãe da Lita. Ou seja, a mãe de Aldo Nascimento, que é um relato emocionante em seu testemunho, é realmente a Elsa Silva do Nascimento.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 E o mais triste foi descobrir que ele sempre levava uma vida de farras e muita bebedeira. Nesse vídeo que ele gravou antes de falecer, ele aparece completamente embriagado convidando a esposa para vir no bar onde ele estava. E vemos a diferença ao comparar com esse outro vídeo que ele próprio gravou no ano de 2018. São imagens difíceis de aceitar. De um lado, Aldo nascimento em um evento evangélico, já do outro, o Aldo carioca, no interior de um bar bebendo com os amigos. E isso apenas confirma o texto bíblico que diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Com a enorme repercussão da morte do pastor Aldo, muitos começaram a duvidar do ocorrido, pois não encontrava nenhum dos parentes que tinha divulgado nas redes sociais seu falecimento. Mas o que mostramos a partir de agora é que de fato os parentes divulgaram sim sua morte nas redes sociais. Nesse Facebook de Neide Silva, uma parente de Aldo, ela publicou o post de luto e a data é de 25 de janeiro de 2021. Também nesse Facebook de Schiller Maria Pereira, uma prima de Aldo, ela publicou o post de luto, datado também de 25 de janeiro de 2021. No Facebook de Simone Silva, uma prima de Aldo, ela publicou no dia 25 de janeiro de 2021 também um post de luto. E no mesmo dia ela postou a foto do Aldo com a seguinte legenda. Meu Deus, guarda meu primo num bom lugar, Jesus. Vai deixar saudades. E completou com um emoji de choro e coração partido. E nos comentários, Shirley Maria Pereira escreveu. Te amo, primo. Muita saudade de você.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 Iremos ouvir é assustador, é muito forte, terrível, apavorante e tenebroso. A gente pode enganar qualquer pessoa, só não enganamos a Deus. E ele é o único que tem poder de nos levar para o céu e enviar para o inferno. Quando aquele homem chegou perto de mim, eu olhei pra ele. Não faça isso comigo, não. O senhor vai me matar. Eu entendi que eu tinha morrido. E o meu espírito ia para o inferno. Eu caí em desespero. E o meu espírito, eu falei. Eu queria uma chance. Só uma oportunidade. Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas na verdade são lobo? Quando divulgamos a primeira matéria sobre o caso da morte do Aldo Nascimento, a repercussão foi tão grande que logo sua filha usou os comentários escrevendo as seguintes palavras. Vocês não têm autorização para usar a imagem do meu pai, muito menos deles tirado no chão e nem do funeral, respeitem as pessoas. Tempo depois, ela removeu o comentário. E essa é Sara, a filha do Aldo Nascimento. Sobre o que ela escreveu, nós respondemos o seguinte. Primeiro ponto, Aldo Nascimento era uma pessoa pública. E por ser uma pessoa pública, os seus seguidores têm o direito de saber o que aconteceu com ele. Segundo ponto, as fotos usadas na reportagem foram extraídas de um veículo de comunicação Goiânia Notícias, de domínio público. Já as fotos do funeral do célebre pastor foram cedidas gentilmente por parentes do mesmo e apenas mostram o funeral de uma pessoa que tinha seus admiradores. Terceiro ponto, e as fotos de pessoas usadas, como de Sara Ambrosio, são todas de redes sociais expostas ao público. Quarto ponto, a reportagem é de teor informativo e não estamos denegrindo a imagem do religioso, apenas esclarecendo um outro lado pessoal que seu público desconhecia. No mais, os nossos sinceros pêsames aos familiares por essa tão difícil perda de um ente querido e que Deus conforte os corações da família de Aldo Silva do Nascimento. Apareceu para mim o Exu Caveiro, Deus da Morte. Ele disse, eu vou levar sua alma para mim. Você vai me conhecer como eu sou de verdade. Eu entendi que eu tinha morrido e o meu espírito ia para o inferno. Nessa foto, Jansen Kildere e Aldo Nascimento, amigos que juntos propagavam o Evangelho de Jesus Cristo. Para o Jansen, o mistério por trás do assassinato do pastor Aldo só tem um motivo e é o que ele vai nos revelar agora. O real motivo da morte do Pastual, Aldo, na minha opinião, foi simplesmente uma situação. O Aldo estava construindo é, uma pousada em uma localidade, não bem Goiânia, mas que fica 30 é, minutos de goelhinho. O é, um lugar turístico, a praia chamada Pipa, muito conhecido no Rio Grande do Norte. E o Aldo estava fazendo investimento. É, havia ali, naquela cidade, naquela, naquela região, é, o Aldo tinha aquela propriedade e tinha um camarada lá, um político muito forte na cidade de Coeninho, e ali ele passava por dentro da propriedade do Aldo. Na verdade o Aldo discutiu com ele por causa que ele passava no meio da propriedade, que ele tinha que dar um rodeio muito grande sem que ele passasse pela propriedade do Aldo, ao ponto de algo discutir com ele. E segundo a informação do Aldo disse que ele chegou a ameaçar o Aldo. Passou um tempo, o Aldo inclusive nessa, nessa agenda, no outro estado que estava pregando no passado, o advogado ligou para ele dizendo que ele tinha ganhado a causa, o senhor logo, colocou esse camarada na justiça. Mas havia uma promessa dele que ele ia, ele ia se deparar com ele ainda. Né? Então, na minha opinião, está tudo muito evidente que na verdade ele foi executado a mando deste cidadão. Tá? Ele chegou a ver a obra e o fato aconteceu foi às oito horas da noite. Se eu me lembro, foi no dia 24 de janeiro, era né, desse ano que ele foi assassinado ali e tinha pessoas próximas ali, não foi assim, a, aos altas horas da noite, foi muito claro, sempre o um calicô Tem que ter tem que Goiânia é uma cidade, é pacata gata, é interior e ali acontece é muita violência, é uma cidade muito violenta, muitas mortes acontecem ali então assim, mal foi mais um entre os que todo tem morre gente lá, que na verdade a gente não sabe nada, eles não informação e vai ficar se revelar pela polícia porque não tá interesse. Existe muita coisa, muita é, questão financeira em cheque. Conforme ouvimos, o possível motivo da execução do pastor Aldo foi a mando de um político por vingança. Aldo era considerado um homem de oração e santidade diante de Deus. Suas pregações atraíam multidões de admiradores que o viam como um homem que tinha uma vida voltada para Deus. Mas